Falei no vídeo de antes, lá do react do Iron Master, que ia sair meio dia o vídeo, mas é, eu fiquei com preguiça de gravar a segunda parte que eu queria dormir, eu só editei e deixei pronto pra postar. Então bora aqui ver o vídeo do Piperos da Batata, a maior criação Homem de Ferro 2, CRM me explicaram o significado do CRM eu já sabia que era o universo cinematográfico Marvel, mas o R é Rap, né, então universo cinematográfico Rap Marvel meu nome é Manuel, se gostar do vídeo deixa o like e se inscreve se não gostar, pega vontade de fazer uma crítica com aqui na descrição vai ter umas coisinhas se algo te interessa na descrição mano vai lá dar uma olhada é isso cara que tem guitarrista muita voz e o pai ele faz duas vozes que é do jarvis e do tony stark reatorar aturar ótimos filmes né? muito é bem feito tempo de Cara, essa parte é incrível Do segundo filme Acho que é o melhor filme do Homem de Ferro Na minha opinião No meio da corrida De novo atacado Um homem com chicote Destruiu o meu carro Isso é ser o Homem de Ferro Outra batalha ele venceu Errado Stark, dessa vez você eu me consome, preciso de um elemento mais forte E o meu rei é do suporte Faço um deus sangrar e nele não vou mais Mas acreditar, acreditar. Trazor não tem como, o seu coração vai te matar Não se preocupe comigo, Rhodes sabe que eu sou de fé Quer ser um herói solitário, pôr desnecessário Eu sei o que tô fazendo, Rhodes tem que ser assim Dessa Gosta das duas vozes, hein? Albert Downer é do, do e É maravilhoso O dublador também do Homem de Ferro É maravilhoso, o Marcos Ribeiro Amo se dublagem brasileira. É o maior herói dessa terra Eu não sei dizer, mas eu tô dando uma festa Todo mundo pra fora, agora Tony para com isso Dizem, aumenta o beat que eu vou quebrar um amigo Quando você vai aprender Não deixa chance de me vencer Abaixa essa mão, abaixa você Não vou repetir, abaixa essa mão senhor é sobrecarga, cheirou Explosão. Não quero participar do seu clube idiota de, de super herói A gente precisa de você, e você precisa de nós Isso, <risos> isso é, é calça fez. Sua doença não tem cura Tudo bem, Então eu mesmo faço uma Assistindo o vídeo do meu pai Coisa pra me ensinar, mesmo por tanto tempo Isso vai funcionar, eu sei que vai Parabéns, senhor Você criou um novo elemento Hora de pagar estar Conhecerá o seu fim Dessa vez você vai ter que confiar em mim Até onde eu posso chegar Essas duas vozes estão tá no refrão né? O refrão é essas duas vozes da hora Um elemento eu preciso achar Negado, essa parte? Homem de ferro aprovado. A minha vida, aos poucos estão consertando. A gente vai te chamar na hora certa virá, Senhor, a gente causa. Uh, nós achamos A criação do Avengers. Caraca, mano, na moral O oh, Homem de Ferro 2 é incrível E a Marvel que ela fez, mano Pra juntar todos os heróis é muito incrível também Isso é muito legal A Marvel é incrível, a DC é incrível Amos os dois igualmente Projeto incrível, o CRM tá hypando demais Né não, Iron? Todo mundo tá de parabéns na produção O povo só vê o react vaza, cara É... Acontece, eu também faço isso em outros vídeos de react Eu, eu falo por, por experiência própria Porque eu mesmo faço isso, mas... É isso. Até o próximo vídeo. Falou.